Eu estou aqui no Cracrá. É onde que ajuda o. Um, um... Reciclado. recicláveis É né? isso. E eu estou aqui conversando com o senhor que é, é, é freguês e, e, e trabalha aqui também? Trabalha, nós catam gente aqui. Nós, nós começou antes da pandemia. Quando começou a pandemia, eu trabalhava com, com um panfleto, aí acabou os panfletos e nós foi de carrinho, de mão, depois nós, nós juntamos dinheirinhas deram uma força para nós, aí nós compramos o caminhonetinho. E então tá trabalhando? Estão trabalhando e não vão parar. Não. E o que que o senhor cata? Ah, o cato, é ferro, metal, papelão. Agora o papelão tá ruim, mas logo logo. Alumínio. Falou, alumínio. Isso tudo, ferragem, Entendeu? Plástico duro. É Plástico isso nós, duro é. é. É. Antônio, de que é o nome do senhor? Vaz Ferreira O senhor é Vaz? É Ferreira? Ferreira ah, O senhor deve mexer com ferro mesmo, porque ferreira... <risos> ferreira era né? os ferreiros, né? E fazia é. os portugueses O hum. senhor é natural de... Ó, oh, eu sou registrado em Jeriquara. Então nós consideramos, assim, paulista. Mas, mas o senhor veio de Divirópolis? É, meus pais são de lá Divinópolis. De o pai do senhor como que chamava? Olha, eu chamava Francisco Ferreira Leite. Né? O conheceu o irmão dele? Hã? Irmão do pai do senhor? Ah, eu conheci o, o, o Tijuão. Lá de Niviópolis. Não, o Tijuão é que era de Giliquara. De, de Ituveirava. Ele veio pra cá? É, ele veio pra cá. E mais quem que era irmão do pai do senhor? O. o, o Joaquim. Joaquim, a Maria, né? Eu só conheci o De... avô, o pai dele? Não, não cheguei conhecer. E a mãe? Também não. Vocês são quantos irmãos, Sô Antônio? Nós é 12. Ah, então... É, uma faleceu, uma faleceu com 14 anos, ela, ela, ela morreu numa fazenda. Ela trabalhava numa fazenda, depois ela, não sei o que aconteceu com ela, que ela foi queimada lá na fazenda e... E ela tinha que idade, né? Ela época. tinha 14 anos. Né? 14 anos. Ô, é. senhor Antônio, então, fala o nome dos irmãos do senhor. E o senhor conhece todo mundo aí. Ah, é o Francisco, mais velho. Depois a, a Maria José, lá de Ribeirão. né? Depois tem, o, tem a Heloísa. Heloísa. De, é. Depois tem o, o, o Benjamin. O José, acho que eu já falei, né? É. E tem o Arlimpo, o Alencar. A Maria da Consolação, eu, Antônio, né? O senhor é o caçula? Era... Não. E mais tá, quem é que tá para baixo do senhor? Tá, tem o, o Jair, o Jair, o, o Alencar, o Arlinco e a Maria da Consolação, que é a caçula. O caçula mesmo é o É. Ô, senhor Antônio, e a mãe do senhor? Ah, minha mãe era uma, uma senhora muito, muito lascada, analfabeta... Muito bacana. O nome dela? Hã? Ah? O nome? Geraldo Vaz Gonçalves. Vaz Gonçalves. Vaz Gonçalves. Ah, o senhor falou que o senhor tinha um, um pouco de sangue de índio? Tenho, da onde tem onde? Ah, é Vem da minha mãe, né? Também a é avó onde? dela, a mãe dela se conheceu. Ah, deve ser a mãe da mãe. O, o, o senhor não conheceu, dona... não? Como é que era o nome dela? Deixa eu ver se eu lembro. A mãe do meu pai chamava Elisa. Elisa Vaz Toste. Ela chamava... Não lembro, não tô lembrado também. Não tô lembrado. Não Agora lembro. nós estamos em Franca. Como é que o senhor chegou em Franca? Ah, então, o senhor eu... veio de Pragericuara, né? É, aí eu trabalhei... Aí eu nós fomos criados na fazenda. Aonde na... lá em Trumbuca, em perto de Estreito. Trumbuca? É, nós ficou muitos anos lá. De quem que era é aquela fazenda? Jorge Jorge. Jorge Turco. Jorge É, Pedro Guller, já é falecido também. Já é falecido. Já. Então você conhece ali o Jorge Pena, a fazenda conheço, desse. Conheço. Que eu sou doutor. Aí o, o senhor veio pra cá já, já com que idade? Não, aí eu, aí eu fui para Aí eu fui trabalhar na.. Aí eu fui trabalhar na usina de Estreito, segurança. Né? Nós temos nós, nós muita, muita amizade com o pessoal lá, né? com o Coronel Isanor, a Dona Judite, que era o Coronel Isanor era chefe de segurança lá, era o militar. E a Dona Judite era, ela era assistente social do governo federal, né? Aí eu morei com eles lá. Depois de lá, de lá e eu fui pra, eu fui em São Paulo, fiz um, uma, um, uma, uma uma escola de de, de segurança lá, de teste. Depois vim, trabalhar Estreito uns seis anos. Depois vim para Franca, aí eu fui pro Grupo Samelo. MSM. Trabalhou lá? Trabalhei no MSM. Quanto tempo? Eu trabalhei lá no MSM de 80 a 86. Depois é. o senhor saiu e... É. Aí a gente, naquela época, a gente morava lá no Gliporace. Aí pra cá ali, pra ir chegar lá no MSM, era, era, era difícil, porque não, não tinha nem condução naquela época. Era, era ali, ali onde, é que é, onde é que é o. Milena ali, que ele era tudo mato. Tudo mato. Tudo mato. Não, eu, eu, o senhor tá falando, mas quantos anos o senhor conta hoje? Hoje, que é. eu conto hoje? É. 68, vou para 69. Então o senhor rasgava por cima do Planalto ali pra chegar lá. Do, no no, no do MS. É, lá. Ah, não, não é, nós descia é. ali até no, onde é que é o, o, o Coisa da Saúde hoje? Ali no, no colégio. Não se é nome, Saber, ali. Nós descia na Sabesca ali pegava aquela vinha Aquilo ali ainda era de terra ainda. Passava do lado é. do samaritano Samaritana ali? Era um café. Era Samaritana, passava do lado um Samaritana. café ali. É, descia ali, né? Porque o, lipo, o Liporaço, quando construiu lá, ficou isolado. Ficou né? isolado. Depois que foi ajuntando, né? É, foi ligando foi a, aquela, é. o Pinhais, né? É, os Pinhais, né? Aí foi indo. Aí depois eu fui pro. Então o senhor morou no Liporaço antes da construção do viaduto? Foi antes, antes da construção. Então era nosso. Era Lepó. É, era Lepó, era o Chaparral. Naquela Chaparral época. É. Casa dos, é, dos Agachadinhos, é, era o nome daquela época. Rapaz, e como que aquilo cresceu, hein? <risos> cresceu. Ali, hoje ali é uma cidade, né? E era um dos loteamentos melhores de Franca, né? É. E bonito, né? Ali bonito. É bonito. né? Bonito. Região bonita. Né? Aí, nesse... Mamuf. Então, aí eu fui passando Sândalo, né? Aí eu saí de lá do MSM, aí eu fui pro Sândalo pra... E eu tinha vontade de mudar alguma coisa. Aí cheguei lá... Cheguei lá no sândalo, comecei a trabalhar na produção e, e a gente, como assim, já sabia, a, a, a gente já sabia é, lidar com essas pessoas assim, né? Que a gente já teve até com o presidente da república. Então, a gente... Qual o presidente que o senhor teve com ele? Oi? Qual o presidente que o senhor teve? O... Ernesto Gás. Aquele caboclo era ajeitado, Não era. É, eu lembro, tava na escola, fui fazer um discurso pra ele e, e comecei a, a dar umas tremedeiras, sabe? Olhar aquele é. longão de terno preto assim, aquele sapatão que brilhava, Alebol. Conversava pouquinho. É, é não, não teve aquele que não tremisse. Não é igual hoje, não. Hoje... Isso aí foi em 70, <risos> 70 e pouco, né? Não, é, foi é. em 67, 68, 68 é, na época. 66, por aí. É, eu sou Antônio. Com o tempo do aí senhor chegou aqui em Franca, casou aonde? Não, eu já quando eu vim para Franca eu já tava, já era casado, em Minas. Eu casei, eu casei em Pedregulho. né? Aí depois e aí nesse nesse meio de tempo que eu tava que eu tava trabalhando lá no Sândalo, e eu sofri um acidente, né? Aí aí eu já estava já, eu já já tava assim é, e eu fiquei só uns seis, oito meses na, na produção, depois eu, eu já passei pro lado do... Eu já passei mais assim para segurança, né, e já ficava mais junto à diretoria. Doutor Milton, sou Paulo, sou Carlos, que era do coração, até hoje a gente ainda traz. Eles, eles, eles nem eram patrão nosso não, eles eram família, o senhor entende? Carlos Brigagão. Carlos Brigagão, Zé Carlos. Zé Carlos. É, o João, o Soleubi, o Solélio, né. O pessoal fez uma história bonita ali, né? O vida, o doutor Milton só chegava lá, hum, ninguém sabia se ele era o patrão, se, se, se ele era o dono se ele era um empregado. É. Ele era uma pessoa assim, que eu vou falar pro senhor, o doutor Milton, a gente convivia com ele lá, a hora que ele chegava lá, o senhor sabe que sempre quando o patrão chega na fábrica, o, o funcionário fica meio ressambiados, né? É. E o doutor Milton, não, o doutor Milton chegava lá, aquilo... O pessoal ficava uma alegria danada. A presença dele Ah, lá. ele era... E eu pensei, o pessoal lá fazia um sapato bom, né? Fazia. Um dos melhores, né? Melhor sapato. O Sandor é o melhor sapato Sandor. social. É o é, melhor sapato social. Fez história né? aquela fábrica. É. O senhor ficou quantos anos lá? Fiquei 22. 22 anos? É. Então o senhor, o senhor conheceu aquela família a fundo? Conheci, conheci. É, o pessoal. É, eu estudo. Sou Antônio. Do... Como que o, do... o senhor chegou lá na fábrica para? Uai, eu tinha... E Eu tinha saído do, do MSM, né? Eu trabalho no MSM, eu trabalho nas prensas. Né? Aí, de... aí eu saí do MSM e tinha vaga lá eu fui lá. Aí eu cheguei lá e interessou em me ensinar. Aí me ensinou eu trabalhar. Eu entrei lá arrancando um prédio. Né? Aí... Da época do senhor, é da época das taxinhas, Colocava na boca e ia. É, colocava pra, pra montar o um sapato Né? Aí? É, lá eu trabalhei de. Aspianador. Tinha um, até tinha um chefe meu lá que eu gostava muito dele. Ele já é falecido, Zé Augusto. Ele era o funcionário padrão da empresa. Ele era um gente muito boa, gente muito bacana. Né? Aí ele já é falecido. É. O senhor casou em Minas e veio com a esposa? Não, eu casei em São Paulo. Ah, não, São Paulo, Paulo. É. Pedregulho, é. né? Aí nós ficamos 25 anos juntos, depois nós separamos... Quantos filhos, senhor? Um, uma menina. Como que uma chama? Gente. Cristiane. Então o senhor já tem neto? Tenho, meu neto, tem dois. Eu tenho o é Richard que... e a Caroline. Casal. Casal, é. Parabéns, velho. <risos> tem a Cristiane, que é minha filha, o Leandro, meu gênero, é como um filho também, que é... É gente boa, gente bacana, né? Você tava tá falando agora de Minas porque Pedregulho divisa com Minas, É divisa né? com Minas, Pedregulho, é. É o Rio Grande lá, né? Na... É. quando o senhor morou lá, já tinha não, já tinha Não, a usina, né? Estreito? É. Não, nós chegou lá, nós chegou lá bem, eu acho que nós chegou lá em... Eu acho que nós chegou em 58, a usina começou em 64, parece ser construída. E, então o senhor lembra daquela usina das rolarias lembra, lá? Eu lembro, em Deus, do começo até, até terminar de construir. A rifaina. É, é a a rifaina rif... também, conheço rifaina. Até antes de ontem eu estive lá, lá, lá no Bom Jesus. O meu cunhado. Então, é... Ali, é um... Nossa! Estreito ali, é... é margoso, é... Boqueirão? É, Águas Quente, né, trumbuca, sapecado. Sapecado. Tá é. Na roça o senhor trabalhava com o quê? O senhor fazia o senhor? quê? Não, o senhor é novo, né? Na roça. Ah, na, ah, na... na roça nós capinava, nós, né, eu não gostava muito não, porque era difícil, né, de, de, de, de, de, de, de trabalhar na roça, mas, trabalho mas a gente fazia. Né? Fazia o serviço. Fazia, opa. E aquele é. Baterial o senhor vende ou o senhor trabalha também com reciclagem? Não, eu só vendo, só tá ruim vendo aqui. Vende, vende. Tá mais ruim e vendo. E eu e a minha esposa. Ela também pega no pesado comigo. A segunda? É, ela tá ali, ó. Ela é, pega tá? no pesado comigo. Ela, ela também trabalha e ela aí, ela tem um problema de saúde e ela pula cedo. Ô, senhor Antônio, idade de te tirar um dinheiro ou não? Senhor? O senhor? Dá, dá, dinheiro, dá e se for, eu vou falar para senhor uma coisa, se fosse para mim, hoje, se fosse para mim para mim trabalhar de empregado, assim, não, é, eu não queria não, eu preferia pagar o um MPS, trabalho que eu tô. Mas o senhor já é aposentado? Já, já aposentado. O senhor ganha mais do que a aposentadoria, então? Com. não. nossa, nem, nem, nem se fala. É. Mas pula cedo, né? É, pula. pula cedo, tem que ser. Né? Tem, tem que pular cedo. cedo. Que pular cedo a vida. vida, a vida, o é. que, que é para o senhor? A vida? É. A vida, a minha, para mim, a vida é uma coisa que muito muito preciosa. É o um, mais da conta. É um, é um dom de Deus? É um dom de Deus. Nossa. Eu só quero dia 150 anos, eu quero. <risos> agora, agora que eu tô com 68 pra 69... você é novo aí, né? <risos> ah, não. Eu vou na caminhonete lá em cima, põe no chão, eu vou pra aqui, pra ali, eu não tenho esse negócio. Ô, senhor Antônio, o senhor... O senhor deve ser gente que, que tem coragem de trabalhar na cozinha, de fazer um churrasco, fazer uma, uma pamonha. Ah, o faço. Senhor... faço. Não, lá, lá na usina do estreito, quando eu trabalhei lá, tinha a dona Maria do Irineu Polo, pessoal lá do Ribita unha, lá ribita chama Ribitaunha. É, ribita unha, lá. Aí eu chegava do serviço e eu ia, eu ia ajudar ela lá na cozinha, lavar um prato. E eu sei, eu cozinho, eu sei cozinhar. Diz a minha mulher que eu. Fritar ovo ou só frito? que da coisa, tio. Né? Que esse calor lá fica até. No... De emergência, né? É. É, então, é... E eu considerar a pessoa assim, todo mundo falava assim, a ah, velhice, a pessoa vai, a velhice das pessoas, elas, elas é, é ruim e então. tal, ah, eu, eu não tô achando, Não, não porque eu, eu sou achando velho, eu tô com 70, eu sou de é. 52, é, eu sou eu... de 53, você é de 53, 153. mas eu sou do final de 52, Uhum. Então eu vou... É um ano diferente. É um ano outro, outro, é. pouquinho. Porque eu sou de dezembro. Mas você vai ver daqui uns 15 anos como é que dá vontade. É, né? É. Ah não, é só nós comermos umas uma mandioca, um zilhame, umas coisas. Fica, conserva, conserva. Fica carne assim. de porco o senhor comeu muito? Oxi, Mari. mesmo? Hum. Carne de porco, carne de frango. couve. Couve. Couve. Tá Rapadura. Né? eu tinha um irmão que levantava de madrugada para fazer doce, ele, ele, ele, ele moía cana, ele moía cana. Jogava e que... mamão no meio lá. Mamão, cidra, é, é, amendoim. Goiaba. É, fazia. Né? E depois ele vendia nos bairros lá na roça, tinha que ir acestado. Aí entra, coisa boa, é... Ixi. Amendoim Nossa. você deve ter feito muito pé de moleque. Hã? O pé de moleque de amendoim é gostoso, né? minha mãe fazia uns pés de moleque lá. O que, que eu vou falar pro senhor? Nossa. Moecano, é. o senhor não trabalhou no moinho, não, né? Não, não, não moeira. Não, mas moeira. É no... Fazia rapadura? É. é. Tinha engenhoca? Uma, uma engenhoquinha de mão. Engenhoca de mão. É. Vizinho nosso lá que tinha um senhor lá que fazia rapadura, ele tinha. Ele tinha engenho de boca, com, com boi, com cavalo. Rodando lá, né? É. Na... É tudo pessoal tudo, é bacana. É isso aí. É. Ô senhor Antônio, nós estamos vivendo hoje um tempo muito estranho, né? Ah, Esse negócio dessa Covid. Covid. Botou o né? um homem para refletir um é, pouco. É, essa dengue, né? Covid. Dengue. O pessoal tava meio. Parece que tava sem freio, né? Hoje eles botaram uma focinheira, né? Um tal de, de máscara na, na cara deles. É, o povo estava bem meio, meio difícil. Eu mesmo que trabalho na rua, depois, depois da, da, da pandemia, é, eu vi mais, mais um pouquinho de amor nas pessoas, um pouquinho mais assim de... de é, as pessoas sabem chegar perto da gente, sabem conversar, a gente conversa com eles e sabe responder. Antes, nossa, antes, antes até o, os de maior poder aquisitivo, quando eu trabalhava com panfleto mesmo, já sofria. Eles que a gente tá jogando lixo na casa deles e que é. tal, é. Hoje o, o sentimento humano despertou um pouco, né? Despertou. O sentimento do humano hoje despertou tanto que a gente a gente vê... É, é com todo mundo. Opa! Valorização. É com todo mundo. A gente vê até, a, até os mendigos, os animais. É. Até os animais mudou. Faz muito tempo que eu não tomo uma mordida de cachorro na rua. <risos> é, ué, faz muito tempo. Por isso eu falava pro senhor: até, até os animais mudou, ué. os folhões na perna, né? É, mas o, o cachorro fala assim: eu não vou morder, eu sei lá, se eu vou pegar <risos> a Covid. Vou pegar o Covid aí é. pronto, né? Ele tá pior, Mas é É a vida. É a vida, é a, é, e a gente E a gente não, não pode ter medo de enfrentar, não. Agora, senhor Antônio. Me fala uma pessoa que marcou o senhor. Que marcou? É, que é, o senhor lembra assim com saudade, com, com... Fez diferença na vida do senhor. Ah, senhor, nossa... Sim, o senhor eu... teve muito irmão, né? É, é. O pai, a mãe... E eu tenho meu irmão mais velho, que eu tô um benção dele até hoje. Eu tenho, eu tenho acho que não sei, que ele já tá chegando aos 80. Os 80? Francisco, é. Ele, uma vez que eu tive um problema, eu tive um problema uma vez sério lá na fazenda lá, que eu fiquei andando igual um sapo. Ele me carregava nas costas. É, ele me carregava. Eu fiquei uns seis meses. Mas a minha mãe, por ser uma pessoa muito religiosa, muito, tinha muita crença em Deus, ela, ela deu volta, mas... Foi uma praga de uma pessoa. O senhor conviveu com a mãe do senhor até que idade? O senhor? Até que idade o que senhor eu... conviveu com ela, a mãe? Ah, é eu, eu, eu vou falar pra você uma coisa, minha mãe, eu convivi com ela até na casa desde eu saí de lá em 70. 70, 1970, né? E. Mas eu aí de lá eles mudaram para Ribeirão Preto. Aí eu sempre não tava indo na em Ribeirão. Vez, porque eles era minha.. E meu a... pai era meu. Minha mãe, é. É. minha mãe nem se fala, é mãe tanto que quando ela faleceu, eu acho que eu, eu acho que eu tava assim um pouquinho meio meio assim, ah meio para baixo para baixo e eu sofri demais. Eu não tava tendo força para segurar, inclusive quase que eu tive um problema sério. eu sou Antônio, ela faleceu com quantos anos? A minha mãe, eu acho que foi com 68, parece. É, é. Ela, deu, ela deu um, um, um infarte. Ela ia da igreja, ela deu um infarte morreu na rua. Que na rua igreja rua que, que rua ela rua rua frequentava? A. Igreja Apostólica. É. Uma que tem, tem uma dela ali no aeroporto, perto do... da Santa É Isso, da Santa Vó Rosa. é. Eu sou muito amigo daqui pessoal. É, é. então. O senhor Deus frequenta irmão? lá também? Não. não, eu não frequento lá. Mas eu ainda vou frequentar ainda. É, eu... a gente vai indo, vai indo, a gente os vai. Os amigos meus, a gente vai acompanhando do lado de onde é que estão os pais da gente. Os é... dois eram de lá. E eu tenho irmãos, tenho sobrinho, tudo, que é. Antônio. Que é Antônio de quê? Vaz Ferreira. Antônio Vaz Ferreira. E a mãe do senhor? Geralda Vaz Gonçalves. Vaz Gonçalves. Ó, é. oh, e essa conversa nossa vai ficar em homenagem a eles. É, né? Eu, é. Mas eles merecem. Eles Merece. foram, meus pais, foi. E eu quero agradecer. Criou a sua... aquele tanto de filho e... Tocou tudo, tu tá aí todo mundo aí, ó. Né? Batalhando. Sabe? Batalhando. Isso todo é. mundo é, é, é ser humano que tem coração. Entendeu? Então nós estamos aí. Ó, oh, foi muito bom conversar com o senhor. Ah. Pastor Ronaldo. A tá mão, um abraço, outro pro senhor, eu viu? Tô apertando a mão aqui do, do, do amigo que eu tirei a história, eu vou publicar lá no Memórias de Vida. Pode, pode aí o senhor vai compartilhar isso aí com o meio mundo. Aí viu? <risos> vamos mandar para né? Né? Depois que mostra o senhor, então não, nós aqui é uma WhatsApp. família. Aqui eu vou falar para o senhor. Essa ajuda nós, ajuda esse aqui. Nós é isso aí, é o né? Estamos é. juntados e misturados. Ah? Nós estamos juntados e misturados É, juntado e misturados é. é... Valeu Mas... então, meu irmão Valô, pastor. Deus abençoe, obrigado Amém, viu? Obrigado Aqui toda hora chega gente Trazendo mercadoria E levando O necessário Se aqui é igual a abelha Quando sai para fazer o solcó Ela só leva Para a colmeia O que é útil para a colmeia Aqui já está o Antônio aqui já está voltando de novo com aquele, a disposição de trabalhar, isso é bom, isso é a vida, aí ó, graças a Deus, a gente traz para o carro dela, aí na avenida Jaime telino Estou muito feliz hoje de conhecer o seu esposo, que disposição que ter, né? É, ele é animado, né? É ele animado. Trabalha a vida inteira. Quantos anos é... ele tem? 68. 60 é novo ainda. Você é 50 e pouco ou não? 50. 50 anos. Como que o é seu nome é? Adriana. Adriana. Adriana, ele contou essa história bonita aqui da região dele lá. Não, fica no sol que é melhor. É. Aí, aí, ó. Você vai tomar sol, é só um pouquinho que a gente tá conversando. Adriana, você é natural de onde? Campinas. Campinas? Aham. Uhum. Nasceu lá, os seus pais eram de lá, ou como é que é? Eu nasci lá, mas quando eu tinha dois anos de idade, minha mãe veio pra Franca. A sua mãe tinha algum vínculo aqui em Franca, não? Meu avô, minha avó. Como que se chamava? Meu avô, Inácio Pedro hum. da Silva, minha avó Sebastiana, parecida da Silva. E, e morava onde aqui em Franca? Na, na cidade ou na roça? Morava na roça, depois eu ia pra cidade. Quando, você chegou aqui então novinha? É, eu tinha dois aninhos. Dois aninhos? E, e quem são os irmãos da Adriana? Ah, eu, nós somos oito. Um faleceu e ficou só sete. Qual o nome deles? Bom, o Paulo é o mais velho, ele faleceu, né? Deu Covid? E os outros? Depois a Edneia, minha irmã. Depois eu, a Adriana. Depois o Gilmar. Depois o Edmar. Depois a Eliana. Depois a Elisângela. Depois o Marcos. O Marcos. Então e o seu pai? Meu seu... pai, ah, já, meu já pai. Já apareceu, eu, não... eu vi ele só duas vezes porque meu pai ficava preso, né? Ele roubava muito. Eu vi ele só duas vezes na vida. E a sua mãe? A mãe morreu faz 10 anos. Mais, é, viveu muito tempo com ela, né? Aham. Uhum. Mas ele pegou esse costume aonde? De, quando ele veio para, Foi pra Campinas ou não? Ah, deve ter sido em Campinas, eu era é. muito novinho, não lembro, né? Você, não, você traz lembrança dele? Não. Eu via duas vezes só, uma vez que eu tava franca, meu irmão veio me buscou pra visitar ele. E quando foi enterrar ele, eu tava com meu filho de 30 dias. E ele foi sepultado aonde? Aqui em Franca. Aqui em Franca mesmo? A vida é um desafio grande, né? E como é? Eu fiquei no crack 17 anos, faz 15 que eu saí. O que, que é crack? É uma Aqui. droga, uma pedrinha assim. É. Aqui é o cracra. Não, eu tô falando do crack, o é crack outra coisa. É outra coisa. o <risos> oh, oh, oh, Adriano, e, e como que você saiu? Libertou? Meu esposo me tirou da rua e. Levou para a igreja. Que igreja? Universal do reino de Deus. Só que a gente não vai mais. Porque é, a, gente não, a gente não tem muito tempo. Mas para que nós trabalhamos né, muito o dia inteiro. De noite nós temos que descansar. Aí nós ora em casa. Mas vocês frequentaram muito lá? Frequentava. É que... Eu ia, teve vez que eu ia todo, todo dia da semana. E foi liberta lá? sim Que coisa boa, não é que eu fui liberta lá. Eu, é, eu para mim, católico evangélico, é tudo a mesma coisa, não tem, não tem diferença nenhuma. O é, é Deus, Se você buscar Deus, não importa a religião que você vai, você está buscando ele, você, você fica liberto. Meu pensamento é esse. E lá na Universal Aí não tem que contar com a igreja, tem que contar é, com Deus, né? É. Não, eu, eu, eu, claro que é a gente tem que ir lá, nas reunião, é. ou, no, ou na católica, ou de vez em quando é bom ir na missa, é. né, mas é a igreja. A sua mãe, não, é o pai dele que era da igreja apostólica, né? Eles, eles, é. Ele é. então de lá, né? É assim. Eu conheço aqui pessoal lá, uma igreja bonita agora no aeroporto, né? É. Você já foi lá? Não. Nunca foi lá? Não. não. Adriano foi, joia. Quantos filhos você tem? Dois o nome deles? Manoel Rodolfo e Rafael Henrique. O Rafael é criado pela minha irmã desde que ele nasceu, porque eu era no crack né, minha irmã teve que cuidar, cuida desde que ele nasceu. E o Rodolfo foi morar sozinho esse mês passado, foi morar, alugou a casa foi morar sozinho, porque eu moro em é um apartamento muito pequeno, ele quis yeah. morar sozinho, ter o cantinho dele. Isso é bom. Mas é trabalhador, trabalha muito, ele é um bacana, um rapaz bacana. Você conheceu o Antônio e... Na rua. Na rua? Ele trabalhando com, com panfletar Não, eu mandei ele parar, porque eu precisava de um dia para comer. Ele parou e ele viu eu. Ele, eu trabalhei no Sandro, ele era guarda lá, ele lembrava de mim, eu não lembrava dele. Aí ele começou a me ajudar. Você chegou a trabalhar no Sandro? Eu era coladeira de peça lá. lá. Ô, Adriana, foi bom conversar com você. Obrigada. Posso, posso colocar junto com a história do Antônio lá? Pode sim. Ah, o Antônio, nós conversamos, falou de você e tal, mas agora nós estamos conversando no mesmo dia, na mesma hora quase. Uhum. Ele está andando aí para dentro, fazendo... Não, nós a... já vai embora. Porque... Já vai embora, é. Amanhã ó, cedinho. Um abraço para você. Outro oh, senhor. Tá Fique bem. com Deus. Fique com Deus também. Aí, ó. Vamos, gente. Né? Vamos, gente. É o Cracra. O Jaime Telini é a rua aqui.